Esse Deus grita, gente. Cadê? Cadê? Achou. Ah, tá falando de mim? Claro. <risos> Quero uma novidade agora. Essa eu já sabia. <risos> ó. Tá respondendo mensagem. Tô respondendo os caras aqui cobrando meu. Meu, meu uhum. patrocinador de cueca. Cadê minhas cueca, ó? <risos> o cara promete minhas cueca e não manda, Vamos lá então, meus lindinhos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, né, amor? Ah. Tá canalzinho bom do caramba. Só não monta carro quem não quer, viu, bicho? Você é, tá, pessoal tá quer ver você dançando. Não, sem dança. Vou começar a deixar o, o. Como é que chama aquele negócio lá? A boquinha da garrafa. Não, não. Fazer. Não, aí já é demais, não? Né? <risos> <risos> tá de brincadeira. Quem quiser agora vai ter que pagar mil reais Nossa, tá muito caro Ah, vocês têm valores, sabe? Ixi, que canal você vê um cara lindo assim, dançando? Ai. Que canal? Me fala Não tem? <risos> então vamos lá pro vídeo, ó Hoje o vídeo é o quê? Sobre isso daqui, ó Esse amortecedorzinho aqui Um monte de gente me pergunta lá no No meu Instagram Meu direct do Instagram Se o seu carro não tem esse amortecedorzinho aqui, ó Deixa eu mostrar ele direitinho. Mostra. Né? Isso aqui Exato. é um amortecedor de direção, tá? Direção? Pra quê? Pra amortecer a direção. Direção? Não, esse não é de hidráulica esse é de mecânico. Ah, então fala qual direção que é. Tem direção, metra... mecânica. Ele... direção mecânica. Direção mecânica. Se o seu carro não tem isso aqui. Ó, peraí que eu vou mostrar. Como que a maioria dos carros tá. Ó. A maioria dos carros tá assim, ó. Tá lá montadinho assim. Com esse parangulezinho aqui, ó. Tá vendo? Sem nada. Sem nada. Hum. Aí, o que que está acontecendo? Você tá dirigindo o seu possante bah. Principalmente o pessoal que usa as direção os pneuzinho pequeno Sabe? 17 e tal. Você passa num buraco ou numa ondulação, a direção faz assim, ó. Ah, essa é a pegada. Como você é que é passa, agora? Você passa assim numa ondulação assim, Você tá aqui dirigindo o seu carro, ó. Você ah. tá ligado... Peraí, eu vou até colocar aqui. Motorista de quadrado tem que ser imponente, filho. É aqui, ó. Parrudo. Sem pro... Parrudo, sem olhar pro lado. Aqui, ó. Como é que é, amor? Cara de mal, pra intimidar. Você <risos> tá vindo aqui. Você passou numa ondulação. Opa. O cara balangou assim, ó. Pegou a balangada? Como amor? é que é a balangada? Ó. <risos> Pegou? <risos> a cara do meu irmão me olhando lá, <risos> Pegou a balangada aqui, ó. Oh. Passou na ondulação aqui, ó. A direção fez assim, ó. Hum. O problema é isso aí, ó. Tem coisa errada. É isso aqui, ó. Amortecedor de direção. Isso aqui hum. serve exatamente para isso, para não dar essa balangada, entendeu? Isso é caro, mano. É nada. Isso aqui é baratinho. Onde Eu não que sei vem? quanto que é. Qualquer Mercado autopeça peça tem. Qualquer auto peça. Mercado livre, autopeça, peça. Qualquer lugar tem. Aí vai levar a direção, né? Aí. E ver o que que, que é. acontece. Não, não precisa levar não. Isso aqui é um só para todos. Tá a ah, todos os quadrados, é tudo igual. Aí, ó. Provavelmente, na sua, na sua caixa de direção, se não tiver amortecedor, não vai ter isso aqui também, ó. Tem que ter isso aqui, ó. Entendeu? Hum. Essa paradinha aqui, ó. Pera aí, vou mostrar aqui no seu carro que é melhor. Amor. Bora. Bora. Aqui, ó. Olha ah. ah lá como é que é ali, ó. Pera aí, calma, um aplauso. Vai <risos> Ó, tá vendo aqui, ó Preso aqui na casa de direção Sim E aquela pecinha que eu mostrei é isso aqui, ó Vai preso aqui, tá vendo? A minha é... O seu carro, quando passa na, na, na ondulação Num buraco, ele balanga? Não Imagina. É isso É aqui, ó Firminho, na mão Na mão O carro passou na ondulação Deu aquela chacoalhada assim, ó Lembrando que a minha direção é é elétrica. Elétrica do Versa, certo? Tem vídeo aí no canal, né? Tem vídeo no canal. E não acompanhou ainda de como instalar a direção elétrica. E já vai fazer o quê? E a dire... Ó, cuidado aí, vai cair aí. Vai fazer o quê? Vai fazer vários anos já, acho que uns dois anos já, né? Dois anos montado. Ó, pra quem não sabe a direção elétrica, tem vídeo no canal, usa caixa de direção. Aqui na frente é tudo original. A direção, a, a, a, o que faz ficar leve, tá lá dentro do painel. Então é só ver o vídeo aí que vocês vão saber do que a gente está falando. E fica top, porque eu gosto muito. É, isso é louco, fica bom demais. Eu amo. Então, ah, e colocou o botãozinho do mesh. Botãozinho, liga e desliga. Por quê? Porque tem muita gente que fala o quê? Ah, eu tive amigos meus que instalou na, num polo a direção elétrica. E o que que acontece? Ele ligou... Dá pra ligar o sensor na full tech, que a full tech dela marca a velocidade. Nossa, que tanto! Dá pra ligar. Ele falou que não fica muito bom. Porque hum. ele falou assim que se você vira muito assim, a direção endurece. Ah. No da Juliana, o que que eu fiz? Botão eu o México. um botãozinho Botão do gente que tac eu Tem ligo, um monte de gente que fala... Vou com o México? eu desligo. Tem <risos> um monte de gente que fala que... Ah, mas em alta velocidade a direção fica muito mole, pessoal. Isso aí é mito. Sabe por que, que é mito? Isso aí é, é piloto de teclado. Sabe por quê? Você se acostuma. Verdade. Por exemplo, a direção hidráulica. Quando você chega em alta velocidade, ela endurece? Ela não endurece. Então isso aí é costume. Só que por via das dúvidas, eu coloquei um botãozinho. Se estiver em alta velocidade, sentir que o negócio está muito molengo, você desliga ela, ela vai ficar original. Ah, normal. Mas... Entendeu? É isso. Vamos é falar. isso. Não. Mas vamos falar, aquele dia, as 140, tava de boa. Normal, pô. É um carro normal, como outro qualquer. Ó, então esse vídeo é pra você que me perguntou no meu direct pra que que serve isso daqui, ó. Tá aí respondido. Pra você que não sabia, é isso. Então vale a pena colocar? Acho que vale, pô. É baratinho isso aqui. Hum, fechou? fechou? Então é isso. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Uma Espero diquinha, que tenha sido né? útil. Aquela, Aquela diquinha, diquinha malandrinha, pequenininha, rapidinha, coisinha boa. Fechou? É então, olha essa linha Fiquem com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. É nóis. Uh, vou até dar um zoom aqui. Olha.